WhatsApp learners, aqui é o Junior Silveira, seu professor de inglês online e um o mensageiro da viagem. Esse vídeo aqui é um pouquinho diferente para vocês. Eu vou mostrar o meu escritório, my office onde tudo é produzido. O curso de inglês na Silveira, os meus vídeos, vou te mostrar um pouco da minha rotina, onde que eu trabalho, como que eu uso aí o computador para editar os vídeos, enfim. Esse vídeo é diferente, eu quero que vocês conheçam um pouco mais do meu escritório, My Office, e também da minha routine, da minha rotina. Vamos lá? Tá curioso para saber como que funciona o meu escritório, a sala da brilhagem? Então vem comigo, vamos lá. Ding, dong, Chegamos aqui, aqui é a segurança em primeiro lugar, na é verdade? Então por isso que tem aqui uma, uma fechadura, uma door lock com um password, uma senha E a senha, não vou contar pra vocês, calma aí, calma aí abrir a porta da sala da viagem. Vamos entrar, come, come in. Come in, Entrar em inglês entre, né? Come in, come in. Muito bem, galera. é aqui onde tudo acontece. Então eu tenho aqui o meu meu armário, né, onde eu guardo algumas coisas. A gente pode chamar de storage, né? Storage, onde eu coloco um monte de tranqueira. Tá aqui tá ali. Então ó, o eu aqui, ó, o eu está atirando um cochilo, tá? porque estudou bastante, então está aqui, então temos aqui napkins, são os guardanapos, né, napkins uh, pork, spoon, né? garfo, faca, para comer os negócios, tem glasses, copos também, olha só, temos aqui a canequinha, WhatsApp Learners, caneca é mug, mug, se você quer uma, é só você na minha masterclass, ou então, se preparar, porque eu logo vou vender na internet temos também aqui alguns materiais de limpeza né? Cleaning... My cleaning stuff Para aliviar a tensão, a gente usa aqui um pouquinho Toilet, certo? Tem ali o, a trash can Toilet paper Não vai me falar higiênico paper, hein? Pelo amor de Deus Toilet... Como é que eu esqueci? Toilet paper Toilet paper. paper, tá? O que mais que tem? Tem a canequinha para lá do WhatsApp Learners, é isso aí. Vamos ver então a mesa onde a Ana está, a Ana está só observando. Muito bem, aqui é né, onde eu trabalho com a, com a minha equipe, quando a gente começa as matrículas para o curso inglês Junior Silveira e fica a galera toda aqui igual um, um bando de louco fazendo matrícula, respondendo vocês, as suas dúvidas, os comentários, é aqui que, a, que tudo acontece. né? Então, temos aqui um pequeno fridge, né, um pequeno fridge, que é um refrigeradorzinho. Coffee machine, coffee machine. A gente comeu alguns peanuts, de vez em quando, né, peanuts, que é amendoim. Ou minduim, como minha mãe fala. Bom, aqui em cima eu ainda preciso melhorar a decoração, mas eu já consigo adiantar pra vocês aqui alguns, alguns enfeitezinhos, né, ó, hashtag uh, at. Que é arroba em inglês, né, at. Que mais? Olha só esse, esse presente que eu ganhei do, do Nori, que é um dos nossos learners. Ele me mandou pelo correio, ó. Tudo feito de papel, learners. Olha que legal. Incrível, né, o talento desse cara. Vou deixar o Instagram dele aqui e o contato. para quem quiser fazer alguma encomenda de origami, uma arte de papel, pede lá pro cara, hein. O cara cobra barato e tem um talento incrível. Não posso deixar de ter um Goku aqui, né, que é um dos meus ídolos, um dos meus heróis que me inspira, me inspira muito. Temos aqui também dois, três, quatro prêmios que eu me orgulho muito, né. Esse aqui é do Influence Me, que eu ganhei logo quando eu fui selecionado, fiquei entre os três primeiros, né, a votação. Esse troféu aqui é o troféu que eu ganhei, o Influence Me, na categoria Educação. Primeiro professor né, de inglês Primeiro professor né, da história da internet A ganhar esse troféu aqui Pelo menos essa primeira edição A gente levou, né? Podem ter aí 200 prêmios em B, Mas o primeiro, quem ganhou foi, foi o Junior Silveira Que legal, né? Obrigado aí, galera do comunique é, A plaquinha do YouTube De 100 mil inscritos Que a gente... Conseguiu no ano de 2018, né? Olha que legal. Tem o um vídeo da plaquinha, tá aparecendo. É verdade, né? Tá aparecendo no card o vídeo da plaquinha, quando eu fiz o unboxing. O vídeo da plaquinha está perto da plaquinha. Isso. E esse aqui, eu acho que é o, o, a plaquinha mais importante é, do que talvez um milhão de inscritos no canal, né? Que seria do YouTube, essa aqui é a plaquinha da Hotmart, que é a plataforma que faz a venda dos nossos cursos, né? É uma plaquinha que representa a qualidade e o sucesso dos nossos cursos. Então, é uma qualidade comprovada, hein? Vai na minha que você brilha. E keep growing, ou seja, continue crescendo. Temos aqui uma impressora Wi-Fi, que é a print machine. My print machine. More pictures. We have here some pictures. Marker. Marker é canetão, certo? E caneta é pen, certo? Pen e Marker Não vai falar Big Pen ou sei lá, pen né? É Marker e Pen Aliás, uma caneta do Júnior Silveira Se você quiser uma caneta, vai na Masterclass Ou se prepare que logo a gente vai vender também O que mais? É... Deixa eu ver, ah, aqui ó tem um bloquinho, quem participou do show da brilhagem Com certeza já ganhou esse Notepad Notepad Que é o bloquinho de notas Você tem aí no seu computador um Notepad? Se você tem Windows, principalmente, né? Então, vem daí, ó. Notepad, é um pad de fazer notas. Ah, Remote Control. Temos aqui vários Remote Controls. Mas esse aqui controla a cortina, é isso mesmo. Controla a, a curtain, a cortina. Antes de irmos lá para aquela outra parte, porque tem uma segunda parte ali, quero mostrar para vocês essa incrível parede. Olha só, wall. Wall é parede. Danilers, olha a arte que foi feita aqui Com vários bordões né, do nosso canal Tudo que a gente fala no canal é né? o oh, WhatsApp Danilers Ó, oh, vai na minha que você brilha Qualidade garantida, né? Vai na minha que você brilha Ó, oh, brilhagem total O que mais tem aqui, ó? Oh? It's, todo mundo comigo, it's ball time bom time está aqui também e quando a gente se despede, see you around, né? Mas não fecha o vídeo não, só estou mostrando isso aqui, ó, see you around. E em países né, que falam a língua inglesa, todos eles aqui, né, pintados, caracterizados de alguma forma. E é claro que eu posso, eu não posso deixar de falar da Agatha. A Agatha de Favere, que fez essa parede linda aqui pra gente. Né? Agora é o seguinte, meus queridos. É o seguinte. Conta até três comigo. One, two, three, a mágica acontece, hein. 1, 2, 3, brilhagem total! Agora vai funcionar, porque na nossa época era assim, era tudo um tapa. Vamos lá, tá funcionando. Então aqui temos o, o estúdio, vamos conhecer o estúdio? Vamos lá então. Ah, você prestou atenção nesse, nesse sticker que tem aqui ó. Sticker. Que é o adesivo, ó. Oh. Mas nem é que você brilha, mano. Vamos lá. Bom, temos. Olha o som como muda aqui, né? Olha. Você viu? É, o som muda, hein? Bom, temos aqui várias lamps. Que são as... os refletores, né? As lâmpadas. Lamps. Softbox. So, we have two softboxes. There are two soft boxes. Eu falei there are, porque é ter no sentido de existir está no plural. Agora, se for singular, ter no singular, singular eu vou falar there is. Então, there is a keyboard. Tem um teclado aqui, ó. Que a gente usa para fazer alguns vídeos do cante direito. There's a board. Tem uma lousa aqui, né? Board, apesar de ser branca, né? Ah, vamos falar. There's a whiteboard, whiteboard. Aqui é meu quadro. Muito bem. Lamp, né? Lamp, não deixa de ser uma lamp. Uh, essa aqui é uma shelf, shelf, que é prateleira, com alguns toys, né? Uns brinquedos, to toys não. Desculpa. Action figures. Não são brinquedos, não são toys, são action figures. Uh, some books. We have a globe here. There's a globe. There are many books. There is a vase of flowers, well actually there are two vases of, vase of plants, not flowers, Plant. two vases of plants. E aqui são uh, walls, são paredes, né? mas paredes fake walls. falsas, é, são fakes, isso aqui é fake walls. Porque quando eu faço a gravação do curso de inglês Junior Silveira, eu utilizo esse tipo, é, esse lado da, da wall, essa fake wall. Mas para fazer os vídeos do YouTube, vem aqui, ó, para você ver o que, que eu utilizo. Eu viro todas essas paredes, uh. ao contrário, porque aqui temos outro cenário, ó, outro background. Né? Olha lá, de tijolinho, tá vendo? Bricks, little bricks, que brick é tijolo. Né? Então, little então, bricks, tijolinhos. YouTube, hum. Hum. curso. Isso, <risos> YouTube... YouTube. Produções hollywoodianas, <risos> né? né? Todos, Produções milionárias! Todos eles com as rodinhas aqui no chão para facilitar o, o, o, né, a movimentação. Uh, e a gente pediu né, para colocar essas proteções né, da, na parede, né, wall, e também aqui no teto. Teto em inglês é ceiling. Ceiling. O teto de dentro, porque o teto de fora é roof. Time. É telhado, não é? É telhado, isso. Telhado é roof e o teto é ceiling. E tem também aqui, ó: carpet, carpet on the floor, carpet. É muito bom dormir aqui, inclusive. <risos> <risos> e essa parte aqui é a parte onde eu uh, coloco my computer, né? My computer, there's a monitor, uh, there's a keyboard, there's a mouse. Uh, there's a lamp, another lamp. My headphone. My headphone. Um, tripod. There's a, there's a small tripod here. There's a big one. Look, big one here. Tripod, que é tripé. Essa é a visão que o Junior Severa tem quando ele é gravado para que vocês assistam os vídeos lá. Né? Exatamente. Ele Eu olha... coloco a câmera aqui, né, no, no tripod. Né, e aí. A câmera está filmando e a visão que vocês estão tendo, é a visão que eu tenho quando começa a gravar um vídeo né, do curso. É, só que do... geralmente nessa parede tem um cara muito mais bonito. Logicamente, né? Que é o que está <risos> filmando, o flash, que aliás, sigam ele aqui no Instagram, pelo amor de Deus. Lens, né? Lens, que são... que é, que é lente, né? Lens. Uh, tem, mais, tem algumas aqui, né? My microphone... Actually, this is a recorder. Né? Um gravador. Recorder. E esse é um microfone. Meu microfone é um microfone. Eu uso um H5. Tá? Um Zoom H5. Se você tem curiosidade de saber o meu equipamento. Zoom H5. E o lapela que eu utilizo é um da Sony. Esse modelo aqui da Sony. Que eu não sei a especificação correta. Mas é um modelo aí que você colocar na internet. É. Você consegue achar rapidinho. E a câmera é uma? E a câmera que inclusive é que está sendo usada para filmagem. É uma Canon. Canon. T6i, é, e a lente de 58mm, 58 58mm. É 18 1855 18mm 55 isso. 18 55mm, isso. Tem aqui, my, my speakers, né, que são alto-falantes, speakers, que eu gosto de ouvir música meio alto, né? E ajuda a pensar também, ter ideias de vídeo. O que manda você ouvir nesses speakers? Eu tô ouvindo muito, né, ultimamente tô ouvindo bastante, on lap. Que inclusive eu já apresentei pra vocês nos meus stories, né? E a música que eu tô viciada é essa daqui, ó: Running, da banda On Lap. Os caras são franceses, mas cantam em inglês, meu. Muito legal. Ah! Mano. Listen não, to this bad, essa hein? vocês não vão se arrepender. Bom, learners, é aqui que eu gravo os meus cursos, os meus vídeos, onde a minha equipe trabalha aqui, os meus prêmios ali. É, a Ana tá querendo comer ali, a gente tá é, ela. Chegou o iFood, está tarde da noite. <risos> eu também quero tá comer, comigo. tô mais de fome. Então, se vocês gostaram desse vídeo, ficaram com alguma curiosidade que de repente eu não falei aqui, sei lá, qualquer dúvida, pergunta, de repente posso falar mais dos meus equipamentos, da rotina de gravação. Se que vocês querem saber mais alguma coisa que não expliquei aqui, deixa aqui embaixo nos comentários. Like nesse vídeo para ficar feliz. Não se esquece de se inscrever neste canal. Dá um tapa na orelha do Belzinho para você receber todas as notificações de um vídeo novo, ok? Também, é claro, me segue lá no Instagram, porque você está perdendo conteúdo exclusivo de inglês lá, hein? E segue o Flash também no Instagram, pelo amor de Deus! <risos> so, that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se, todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye. agora deixa eu trabalhar. Não tem vídeo, né? Não tem curso, né? não tem aula.